Olha só, pessoal, há seis meses atrás O Hulk BR tava aprontando na internet De novo, e acontece que ele acabou entrando Em uma cal com o Haluka, sabe, eu não gosto do Hulk BR Vocês sabem, ele já fez muitas coisas Zoadas, já literalmente acabou com sonhos E pessoas que queriam ter um canal aqui no YouTube Mas eu sempre falo que a gente não deve se diminuir assim Ao Hulk BR, entretanto, naquela época O Haluka entrou em cal com ele e decidiu que ia gravar um vídeo Assim, manipulando o cara, fingindo ser Literalmente outra pessoa, até o Hulk BR Se apaixonar, e então revelar Coisas pessoais, É então, uma série bem legal Um filme que eu gosto de ver também, que é de é essas paradas. É. O que você quiser a gente pode ver junto. Uhum. Será que nós temos as mesmas loucuras? Eu acho que é tá destino. Cara. <risos> você pode falar comigo a hora que você quiser. A gente joga um minezinho, constrói um mundo. Sei lá, bacana. Sim, claro, mano. A gente pode jogar assim. Você vai de fato, desde o início Da conversa, o Hulk BR já se mostrou Uma pessoa, assim, completamente estranha Querendo assistir filmes e animes, sabe, que são de fetiches E tudo bem se ele quiser assistir isso com uma pessoa Que ele namora ou, sei lá, tem intimidade Mas ele tinha acabado de conhecer o Haluka Era realmente uma situação bem estranha Depois de 9 horas ou muito tempo do Haluka Em calco com o Hulk BR, assistindo filmes Vendo animes e tudo mais, eles começaram A falar de intimidades, os dias foram Passando, sabe, e então o Hulk começou a falar Provavelmente as maiores intimidades Ali da vida dele, coisa que obviamente eu não vou mostrar aqui. Mas sendo sincero com vocês, pessoal, eu achei que esse vídeo aí que o Haluka postou um tanto quanto criminoso. Porque sim, o Hulk BR, cara, é um bosta. Mas tu manipular ele ficar horas e horas conversando com o cara, pra depois postar um vídeo expondo coisas pessoais, literalmente, dele? O que que isso vai agregar? No que que isso vai mudar? Engraçado que o Hulk BR tinha acabado de participar de um podcast, cara, que ele tinha dito que ele tava com depressão. Daí tu imagina, tu começa a falar com uma pessoa que parece bem legal, mesmo tu sendo muito estranho. E, então, dias depois, o dia que eu trolei o Hulk BR, kkkkk. Kkk, obviamente, não comentários, assim, todo mundo reagiu do jeito mais normal possível. Nossa, o Haluca trollou o Hulk BR. Realmente o Haluca é um trollão. Será que ninguém pensou que isso é crime? Sinceramente, eu acho que eu entendo. Eu acho que a minha opinião em relação a esse vídeo pode ser um pouco impopular, sim. A gente tá falando do Hulk BR. Entre aspas, ele merece, não merece? Nesse momento, eu já tinha uma opinião. Ninguém deve manipular fingindo ser outra pessoa e depois postar na internet as intimidades de alguém. Algumas pessoas podem falar que canal de opinião é horrível, mas se tem um conteúdo que é o pior do mundo, sinceramente, é esse aqui. Pegar uma pessoa e Amigo dele, pegar confiança e Mesmo que a pessoa seja uma pessoa muito estranha E depois, expor tudo na internet Quando a pessoa que conversou ali contigo, na verdade Não tava cometendo nenhum crime, só tava sendo Realmente super estranho e cringe Depois desse vídeo do Haloka, eu realmente parei de assistir O canal por completo, não que eu assistisse antes Sabe? É porque naquele momento, eu pensei Que realmente a coisa não era pra mim Se todo mundo tá comemorando nos comentários que o HulkBR Foi trollado, entre aspas E eu tô achando que isso foi até mesmo criminoso Olha o extremo, as pessoas acham engraçado E eu acho criminoso, então eu parei de assistir o conteúdo realmente não fazia sentido pra mim Até que um outro vídeo me foi recomendado Dando ideia na mãe do moleque até ele tiltar Fui longe demais e ela se apaixonou de verdade Eu acho que o Haluka realmente pode ter gravado assim alguns vídeos desse jeito Talvez com pessoas que merecem, por assim dizer Se por exemplo ele faz um vídeo assim no Discord, grupo público E tem uma pessoa realmente falando coisas horríveis de fato Falando coisas criminosas e não intimidades O Haluka realmente vai ter muito mais razão sem dúvidas Mas nesse vídeo da mãe, por exemplo Aparentemente tinha um cara no servidor do Haluka Que era muito fã dele, sabe realmente muito. esse cara ficava mostrando a mãe dele, sei lá porque, mano, pra chamar atenção. Acontece que o Haluca conseguiu o contato da mãe do cara e começou a conversar com ela. Foram dias e dias conversando realmente com a mãe do cara, até a mãe começar a se sentir íntima com o Haluca. E, na verdade meio que dá a entender, assim, que ela ficou até meio apaixonadinha. Começou a mandar áudio, sabe, algumas fotos. Nada absurdamente pessoal foi mostrado no vídeo, mas mesmo assim, de qualquer forma, manipular uma pessoa e fazê-la se apaixonar por ti, pra te gravar um conteúdo e postar no YouTube e conseguir algumas visualizações, pra mim, realmente Tá fora de cogitação, não faz sentido Inicialmente eu me também mesmo que o vídeo poderia ser combinado Porque nenhuma pessoa normal iria fazer Um conteúdo assim, mas eu acho que não é o caso Porque eu achei um comentário aqui que aparentemente É do filho da senhora, Um vídeo resposta Do Gian L. o que talvez mostra que realmente O vídeo não era armado, e a coisa não ficou Muito boa não, pelo amor de Deus né Nossa tocha, quem que é Gian L? Então, agora a gente Entra no caso que realmente desencadeou esse vídeo Aqui, que é entre aspas assim, mais uma Vítima do Haluka, mais uma vez o Haluka Decidiu se aproximar de uma pessoa, fica próximo Assim, manipulando, sabe, pra criar conteúdo só que dessa vez a pessoa ali, cara, decidiu não ficar quieta e fez sim um vídeo-resposta. Até então, digamos que a gente pode pensar uma coisa, sabe? Pra ser mais leve. Como todo vídeo que o Haluka fazia, pessoal, todo mundo batia palma realmente nos comentários como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ha, ha, ha é o Hulk BR, pode humilhar aí tranquilamente. Mensagens privadas, né? Não dá nada. O Haluka podia pensar que fazer esses vídeos aí era normal, algo não nocivo. Entretanto, agora no caso do Jean, o público realmente começou a perceber que esse tipo de conteúdo é absurdamente nocivo. Mas até então, eu não ia gravar sobre isso. Porque eu pensava, beleza, mano, o Haluca é inteligente, sabe? Ele vai perceber que esse conteúdo é literalmente ilegal. Ilegal, mano, ele vai parar de fazer, sabe? E certamente ele vai se desculpar, mano, e é isso. Bola pra frente, tamo junto, continua o jogo. Dale Grêmio. Mas não, pelo contrário, o Haluca literalmente posta um vídeo de 20 minutos respondendo e fala um monte de bobagem. Mesmo depois de manipular, gente, uma galera em carro pra virar conteúdo, ele acha que ele tem razão ele fala um monte de pontos. Isso, eu acho que é a coisa mais ridícula que eu já vi na internet. Provavelmente é, o conteúdo mais tóxico que eu já vi, literalmente uma pessoa manipulando outras e expondo pra ganhar dinheiro me desculpa cara, mas parece assim, vendo realmente parece coisa de psicopata, que não consegue ter empatia e só liga pra si mesmo essa é a realidade, antes de eu entrar mais a fundo nessa história e começarmos assim de fato vocês vão ter que ver um anúncio bem legalzinho tá, até porque se o Haluca bota anúncio da empresa em um vídeo resposta, eu acho que eu também posso nesse aqui né, antes a gente continuar me fala aí o quanto da internet que tu usa por dia, eu acho que tu usa bastante assim como eu e é por isso mesmo que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pessoal pela Running Game, fazendo download da running Game tu consegue ganhar alguns dólares pessoal só usando a tua internet. O ativa o aplicativo então as abelhinhas assim vão começar a trabalhar. Obviamente tu não vai ficar rico nem perto disso, mas quanto mais tu usar a tua internet, mais tu vai juntar. E o melhor de tudo é que tu consegue ligar vários dispositivos na mesma conta. Ou seja, se tu pegar o celular da tua mãe e do teu irmão, tu consegue conectar e ganhar ainda mais. Enquanto eles usarem a internet, vocês vão estar juntando alguns centavinhos. E quando tu chegar em 20 dólares tu já vai conseguir sacar. E 20 dólares parece meio longe, eu sei. Ainda mais começando no zero, né? Entretanto, tu não vai começar no zero não, porque inscrito meu não começa do zero. Usando meu código UTOPIA ou meu link aí na descrição, tu já vai começar com 5 dólares. Ou seja, praticamente 25 reais aí é de graça, cara, pra ti só clicar no link. Eu sempre falo, sabe, tu não tem nada realmente a perder, gente, só a ganhar usando a Game. Então não perde essa oportunidade, tá bom? Confere a descrição e bora continuar o vídeo. É aquilo, né, pessoal? Algumas pessoas têm medo de entrar em um relacionamento, daí outros vão lá e dizem assim, vai lá, mano, tenta. O máximo que pode acontecer é a pessoa falar não. Qual que é o teu medo? O meu medo é esse aqui. 16 minutos de um do Redpill famosinho se humilhando KKKK, eu não aguento mais O Haluca começa o vídeo falando que ele resolveu expor Um TikTok gado, que se autodenomina Redpill, a gente já entra no vídeo pensando Que ele entrou em cálculo daqueles caras estranhos Sabe, que viraliza no TikTok, que sei lá mano Ameaça a mulher e todo o resto que vocês já sabem Entretanto, não é bem assim não O Haluka fala que conheceu esse TikToker gado aí Redpill por causa do Paulo Matias Um outro youtuber, que aparentemente o Paulo ia fazer Uma festa de aniversário e ele fez um grupo Então ele botou o TikToker gado e também o Haluka No mesmo lugar, e assim obviamente o TikTok é gato, no caso de Anne. Conseguiu o número do Halu que começou a incomodar ele. Enfim, ele veio me chamar no privado dizendo que tinha uma puta polêmica envolvendo TikTokers e que ele precisava me contar em casa. Aí eu aceitei porque eu achei que a treta me envolvia. Até porque não tem por que ele chegar falando isso pra um estranho do nada. Mas foi exatamente o que ele fez. Você se lembra, pessoal, que o Metaforando falou que quando uma pessoa tá mentindo, assim, ela costuma desviar o olhar? Eu tiro tudo de mal, realmente, que eu já falei do Metaforando. Porque a quantia de desviadas de olhares, pessoal, que vai ter nesses vídeos aqui, gente, é bem doideira, viu? Até porque não tem por que ele chegar falando isso pra um estranho do nada... É, é bem estranho, porque na verdade não foi bem assim. Mas foi isso que o Haluka contou no primeiro vídeo. Que esse tiktoker aí chegou do nada. Sem nunca terem conversado antes, sabe? E então, então eles foram cá no Discord. A primeira conversa que o Haluka mostra é isso aqui. E aí não demorou muito e ele começou a falar o que ele realmente queria comigo. Eu achei interessante tu vir pra cá pra essa temporada. Eu até pagaria tua Ironberg, Tu viria comigo, né? A gente iria de tarde. A gente, a gente teria uma reunião com o cara lá. Como vocês podem ver, é uma conversa completamente assim fora de contexto. Que claramente foi cortada no meio pra parecer mais estranha do que é. O que comprova, é claro, que tá fora de contexto, além de ser muito óbvio, né? É que o Jean falou o cara lá. É uma reunião com o cara lá. Ou seja, eles estavam anteriormente falando sobre alguém específico. Tá totalmente fora de contexto, o que é isso? Eu e tu, a gente aluga uma casinha. Na humilde, tá ligado? Uns dois, três contos, né? tem que ver o, o valor, eu não sei quanto que tu tá disposto, a gente comendo as comidas, o dia a dia, a gente indo pra academia, fazendo tiktok, tu fazendo tuas lives, eu produzindo os meus vídeos, e a gente crescendo assim, eu e tu, em um mês já faz um estouro legal na, na internet, mas aí tudo que me falta também, uh, é tua proposta pra mim preparar isso, me preparar sobre isso. Proposta no caso a minha confirmação, correto? Exatamente. O que dá pra supor nesse começo da conversa que a gente não tem inteira É que o Gian nesse momento tava falando sobre trabalho Aparentemente ele queria morar com o Haluka pros dois começarem a ir na academia Fazerem vídeos e viralizarem, sabe? Garem uma grana Se você não sabe, existem vários casais assim nas redes sociais que são fakes E moram juntos, cara, pra fazer dinheiro, isso é bem padrão Eu não sei se era isso exatamente que tava passando na cabeça do Gian Eu realmente não sei Mas claramente ele se sentia muito atraído pelo Haluka E também tava bem apaixonado por assim dizer Depois ele começa a dizer que fica tímido assim antes de falar com o Haluka Fiquei um pouco tímido agora. Tu gosta de antaio, mano? Cara. Tu gosta, mano? Não, não, não, eu fiquei, não eu fiquei, fiquei um pouco tímido por estar na sua presença. Por quê? Não, porque eu gosto de você, né cara Você gosta de mim? Uhum, tenho um gostinho por ti. Eu realmente tenho interesse em ti, Raluca. Eu, eu acho que eu sou gay. Você tava o quê? Cogitando em virar passivo, mano? Eu, mano, tô, tô, tô, a, as, as coisas oh, G. G. estão na Nesse momento, eu já tava muito puto assistindo esse vídeo. Porque claramente, é uma intimidade do cara, sabe? Na verdade, aparentemente. Essa era a primeira vez que o Jean tava saindo meio que do armário, assim. E na verdade, ele foi expulso totalmente do armário. Mas a gente tem que ver uma coisa. Sim, o Jean tava falando intimidades. Entretanto, dá uma olhada nisso aqui. É eu tenho medo de Vai no selinho, vai começar no selo selinho, vai ainda. Ah, que legal! Aí, aí eu puxo a câmera e faço, eu, eu puxo a câmera e faço tutorial de como beijar uma pessoa virgem. Vocês percebem a diferença dos personagens? No Discord, enquanto falava lá com o Jean, pessoal, o Haluca tava rindo. Rindo muito alto e não de forma desconfortável, claramente. Ah, que legal. Aí eu, eu puxei aqui, eu verifico. No vídeo de forma diferente, ele fecha a cara. Como se o Jean tivesse falado coisas que deixaram ele muito brabo. E isso é um ponto importante. Em nenhum momento durante a cal, durante toda a cal que foi mostrada, em nenhum momento ele falou, tipo, para, mano. Eu não quero flertar contigo, eu não quero fazer nada. Muito pelo contrário. Na verdade, ele meio que dava a corda, assim, pro Jean e incentivava. É? Não, cara. Cara, não, não é possível, não é possível. Eu gosto de você. Ah, mano, vem aqui então, mano. Dá um beijo na minha boca, então. É o que eu quero. Vem aqui e dá um beijo na minha boca, então. Eu vou te perguntar agora, cara. Se tu tá em cálculo com uma pessoa faz horas e tu tá literalmente dando em cima nessa pessoa, se ela falar, mano, vem aqui e dá um beijo na minha boca, então, naturalmente tu vai achar que ela tá gostando pelo menos um pouco de ti. Não é possível que tu vai achar que essa pessoa tem nojo de ti, tá ligado? Não faz sentido. Se for nesse evento e me encontrar... Eu tenho certeza absoluta que tu vai se apaixonar por mim. Oi? Eu tenho certeza absoluta. Como uh, how do you know? How do you know Jean L. El? Uh, I know everything. E eu acho que nesse momento aqui foi a primeira vez que o Haluka citou de quem quer aquela voz, no caso do Jean L. Se você não sabe, o Jean foi o criador de Minecraft pessoal muitos anos atrás. Ele era bem famoso, sabe, gravou com o Resende, foi da ADR. O Haluka já fez até mesmo funk. E durante toda essa call aí é basicamente o Jean se enfrentando realmente de uma forma muito cringe. E o Haluka manipulando, mutando, sabe, pra ficar dando risadinhas. Mas nunca, em nenhum momento mesmo ele chegou no Jean e falou que não tava gostando. Porque o objetivo é realmente esse. Fingir, sabe, ser uma coisa que tu não é. Pra depois postar um vídeo humilhando alguém. Exatamente igual os outros vídeos que eu citei Pessoal do Hulk BR ou da senhora No final do vídeo o Haluka mostrou as fotos do Jean E falou quem ele era Mas foi censurado pelo aplicativo do Youtube E não no editor Basicamente ele percebeu o que tava fazendo e mudou, sabe? Mas além de expor a conversa privada que é crime Ainda ligou, sabe, a cara com a pessoa Pra realmente completar, né, cara Conseguir humilhação assim publicamente pra milhares de pessoas Eu abri esse vídeo no momento que ele foi lançado, cara Eu fui dar uma olhada nos comentários Mais uma vez o pessoal ainda usando o Haluka Nossa, Haluka, como tu vai ficar em calco com esse cara? A Haluka realmente tem muita paciência e se sei lá o que. mais uma vez, sabe? Poucos comentários assim, falando sobre realmente o quão podre é esse tipo de conteúdo. Até que dessa vez, a pessoa que apareceu no vídeo, como eu falei, resolveu fazer algo contra. O Jean, pessoal, postou um vídeo resposta. Mas antes do Jean postar esse vídeo resposta, eu vou falar pra vocês, mano. O cara tava realmente muito mal. Na minha vida como criador, eu já falei com vários youtubers, tá ligado? E eu já conversei com o Jean antes. Na verdade, eu conversei com o Jean assim, o mesmo tanto que eu conversei com o Haluka. Ou seja, quase nada. Mas daí eu entrei no Twitter do Jean pra ver o que tava acontecendo. E ele tava postando vídeos realmente assim, surtando, mano, chorando e apavorados. Sabe? Porque tudo que ele fez naquele momento Realmente tinha sido ser cringe E o Macau Ele tava sendo exposto Pra mais de 100 mil pessoas E as pessoas estavam falando coisas absurdas Pô, é assim O cara tinha passado no Minecraft Algumas pessoas realmente cresceram assistindo ele Então imagina tudo isso ser manchado Mano, por conta disso Por conta de um Macau no Discord Pra sempre ele seria citado como assediador Porque era assim que o pessoal tava chamando ele nos comentários Nossa, ele assediou e sei lá o quê? Quando, na verdade, ele só tava flertando Mano, de uma forma muito cringe Enquanto uma pessoa tava manipulando ele Mas, what the fuck Aparentemente ele é o errado, né? pro meu vídeo não ficar absurdamente longo, pessoal eu vou direto lá pro vídeo resposta que o Haluka fez pro Jean, porque daí a gente já vê o que que o Jean falou e que o Haluka respondeu, mas eu já vou falar uma coisa, assim que o Haluka postou esse vídeo naturalmente a maioria das pessoas, pessoal, que assistiram o vídeo pelo menos, ficaram contra ele, mano, porque simplesmente ele não admitiu o erro no vídeo não, e tentou argumentar sabe, sobre o que simplesmente não tinha argumento e então o Haluka privou esse vídeo resposta, se eu não me engano o Haluka disse que privou esse vídeo aí, gente, por conta que estavam atacando ele pessoalmente, com comentários homofóbicos e maldades assim, sabe, a minha opinião que ele não privou por conta disso, não. Que ele privou porque realmente estavam ganhando muito no argumento ali nos comentários. E é muito mais fácil fugir da responsabilidade do que assumir o erro. Até porque pra assumir um erro não pode ter um ego do tamanho de um planeta, né? E sim, realmente poderiam ter comentários homofóbicos, mas pau no cu, cara, de quem é homofóbico ou faz comentários homofóbicos. Depois o Haluka desprivou o vídeo, mas com os comentários privados. E depois finalmente ele liberou os comentários. Pode ser porque o patrocinador queria o link ali, né? Não sei. Bosta. Sério que eu vou ter que fazer essa porra? O Haluka fala, fala sério que eu vou ter que fazer esse vídeo. Pois é, né? Sério que depois é Cometer um crime e divulgar mensagens privadas. Com o intuito de ganhar dinheiro humilhando outra pessoa. Será que eu vou ter que comentar sobre isso? Meu Deus, eu não quero. A primeira coisa que o Haluka comenta nesse vídeo resposta aí. É sobre o Jean ser hétero, gay ou bi. O Haluka falou que ele já tinha revelado pro Jean que ele é biologicamente mulher. E por isso que supostamente ele não tirou o Jean do armário com o um vídeo criminoso. Porque o Jean seria hétero. Mas olha só essa parte aqui, eu não sei. Ô Haluka, tu disse que era mulher. Pra sua infelicidade, eu não sou homem, cara. Mas que bom, que bom. Presta atenção no diálogo. Haluca, tu disse que era mulher. O Haluca diz então, pra sua infelicidade, eu não sou homem, cara. Daí o Jean fala assim, mas que bom, que bom que tu não é homem. Porque nesse momento, o Haluca confirma pra ele que é biologicamente mulher. Mas de qualquer forma, mesmo se fosse biologicamente homem, o Jean já tava ali. O Jean falou assim, que bom que não é homem. Porque pela primeira vez, certamente, pessoal, ele tava se abrindo, sabe, sobre se Porque independente do Haluca ser homem ou ser mulher biologicamente, ele tava fim. Ou seja, provavelmente... O cara é bi Mas o Haluka fala que isso aí é uma carteirada LGBT Que o cara não pode ser bi ou gay Ele não pode ser nada Ele é hétero 100% E que é isso, mano? Quem é tu pra dizer o que que outra pessoa é, sabe? Eu acho que justamente por tu ser do grupo LGBT Tu deve entender que tem algumas pessoas que tem muita dificuldade, sabe? De se abrirem sobre isso E realmente conseguirem ser quem elas realmente são Daí imagina o um cara começa a se encontrar E é exposto desse jeito na internet Pelo menos essa é a minha interpretação da conversa Mas é aquela coisa, não é como se isso alterasse alguma coisa A gente tá só aqui argumentando sobre detalhes se o Jean é hétero, gay ou bi, a gente não deveria estar tá discutindo sobre ele. Porque isso nem deveria ser pauta. Essa conversa deveria ser privada. E quem será que divulgou pra ganhar visibilidade na internet, né? Mas vamos continuar. E eu mesmo mantendo o respeito, tu usa isso como se eu estivesse te zoando? Respeito é a última coisa que tu teve, meu cabaço. Até porque ele sempre me tratou no pronome correto antes disso. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Eu considero isso aí, infelizmente, talvez a coisa mais normal do mundo. Acontece que a Aparentemente, o Jean pensava que tu era biologicamente masculino. O que confirma mais a tese do Bi. Porque ele já tava ali conversando, né? Mas é muito natural uma pessoa bugar e não saber qual pronome usar. E pessoas que não tem, sabe, nenhum amigo conhecido. Que não se identificam com o próprio gênero biológico. E a partir do momento que tu manda um monte de informação assim na cabeça de alguém. Que tá flertando, mano, todo bugado. Para combinar, mano. O Jean também tava falando claramente bem arrastado. Todo estranho mesmo. Dá pra ver que eu acho, pelo menos, que ele não tava muito bem, não. E depois ele mostrou alguns remédios que ele tava tomando. Antidepressivos, o pessoal ia ter mesmo remédio por conta da doença que ele tem. Se tu tomou remédio, cara, tu tá chapado de remédio Tu acha que tu vai acertar mesmo o pronome Cara, numa cal no Discord? A pessoa fica confusa, mais uma vez É por conta disso, cara, um erro de pronome Que tu vai expor, assim, cara, intimidades E conversas privadas, e depois Ainda por cima, pra continuar, o Jean mostra Conversas que ele teve muitos meses antes daquele Grupo do aniversário lá que o Haluka contou no vídeo Dele, ou seja, o Haluka mentiu Insinuando que o um maluco do nada Red Pill Entrou em contato com ele, quando na verdade eles já Conversavam por meses, o Haluka Disse que sempre ignorava o Jean, mas de qualquer forma. Nossa, a história já mudou. Antigamente era por causa de um grupo. E agora faz mais sentido a conversa, né? Não foi do nada. Isso foi realmente só uma históriazinha assim, pra ele ficar como Red Pill, sabe? Ficar mais maldoso, mais perseguidor. Visualização. E olha que interessante. O Haluca mostrou essa print aqui, pessoal, do TikTok. E o Jean mandou o número do WhatsApp dele. Mas olha só o que diz em cima. O Jean escreveu meu futuro namorado aqui. Oxi, mandou um monte de risadinha. Certamente isso é um fretezinho, normal é né? Mas vocês viram o pronome que o Jean usou? Pronome masculino namorado. Se o o cara fosse 500% hétero, mano, red é pill, sei lá o quê. Vocês acham que ele é botar namorado? Não, mas realmente ele é 100% hétero, né? Não pode a carteirada é LGBT. Dia 16 de janeiro, ou seja, depois da call. A Luca mandou essa mensagem aqui chamando o Jean de bebê. Espera, eu acho que o Jean já é bem grandinho, né? Porque será que chamou de bebê? É estranho. Quando eu gravei aquela call com ele? Eu não tinha certeza se eu ia postar ou um não. Exatamente por eu saber que ele é famosinho e tem amiguinhos que vão querer defender ele na comunidade do YouTube. Peraí, eu tenho medo de postar esse vídeo aí foi porque amiguinhos iriam de defender o Jean? Tu não ficou pensando em não postar esse vídeo aí simplesmente porque tu estaria cometendo um crime postando ele? Ou sei lá, mano, porque tu iria botar um cara que não fez nada da maldade, pelo menos? Por teu público literalmente humilhar? Ou não, é sobre ti, né? Porque amiguinhos vão defender. Gente, como eu faço em todos os meus vídeos do canal, eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano. E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram. Porque assim, cara, na minha cabeça era o seguinte, se ele tava tentando me comprar com dinheiro sem eu tá mostrando reciprocidade... Peraí, onde que o Jean tentou comprar alguém com dinheiro? E como assim sem mostrar reciprocidade? Ficar horas em cal com uma pessoa e ainda ficar dando risada? Falando coisas pra instigar o cara claramente? Em vez de sair da cal e vazar? Isso aí não é reciprocidade, mano? Oxi. A não ser que seja numa parte da cal que tu não mostrou? Ele também não tentou até comprar, na minha opinião. E me desculpa se eu confio em você, me desculpa. Eu acreditava que tu gostava de mim. Baseado em... Que isso, filho da... Nossa, ele tá brabo, baseado em quê? Eu já não falei, mano? Eu nunca fiquei em cal com uma pessoa que eu não gostasse, sabe? Imagina, eu odeio alguém e fico três horas em cal com essa pessoa. Se uma pessoa tá me cantando durante três horas numa cal, e eu não apertar o botão pra sair da cal, pessoal, o que que parece, sinceramente? Dá pra ele interpretar dessa forma, pessoal, tranquilamente. De me aproximar da pessoa, eu sou exposto a mais de cem mil pessoas. Não foi a primeira tentativa, ele me chamou até pra ir na BGS com ele. Só que eu deixei ele no vácuo. Ele que não se tocava. <risos> Mas como assim? Não era uma pessoa que do nada te chamou em um grupo do aniversário? Você me menciona assim. Durante o vídeo você fala meu nome. Uh, how do you know? How do you know, Jean... Jean... -El? Sim, eu mencionei seu nome porque você é uma figura pública. Então eu achei que não tinha problema. Não só isso. Você deixa algumas fotos minhas passando. São fotos que tinham no seu próprio Instagram stories. Então eu não tava expondo nada que já não tivesse exposto. Esse argumento aqui, pessoal, realmente me fez querer fazer o Enem e concorrer contra o Haluka. Porque que tipo de interpretação é essa? Seguindo essa mesma interpretação, eu posso invadir dia caso o Felipe Neto, o pessoal gravar ele fazendo qualquer coisa durante semanas. E depois postar na internet sem problemas nenhum. Sabe por quê? Porque ele é figura pública. Dá pra fazer qualquer coisa com uma figura pública, não é mesmo? Figura pública nem é gente. Eu fui exposto numa conversa que eu sentia que eu tinha total liberdade pra falar o que eu quiser com essa pessoa. Eu me sentia confortável falando com você. Tão confortável que teve uma hora da cal que você se confiou que eu tava gravando, né? E sim, ele sabia que eu gravava esse tipo de vídeo. Você não tá brincando com meus sentimentos pra fazer um vídeo lá depois, né? <risos> Ha ha ha mas qual que é o problema disso aqui, Raluca? Na verdade, isso aqui fala mais sobre ti do que sobre o Jean. Porque mostra que tu não é uma pessoa confiável. É um manipulador, simplesmente. Tu ainda dá uma bela risada. não tá gravando pra foder com meus sentimentos, né, Raluca? o Raluca dá uma baita risada ali. E daí, é óbvio. Certamente o Raluca falou que não, né? Tô gravando não, meu querido. 16 minutos do Redpill. Tá em com alguém que você confia? Essas conversas toscas acontecem, é normal. Não, não é todo mundo que eu converso. Quer tá me comprar com dinheiro, não, mano. Mas aí me fala, o que eu falei de tão absurdo? Você tá me comprar? Falou do meu peso e ficou usando o meu pronome. Opa, finalmente então chegamos nas coisas absurdas que o Jean L. fez. Coisas absurdas que merecem ser expostas. Por um mundo inteiro, uma conversa privada. Primeira coisa da lista, tentou me comprar. Vamos ver então o pessoal o gigante tentando comprar o Haluca. Queria de tarde, a gente, a gente teria uma reunião com o cara lá. Minha conta bancária atualmente, ela tem uns de 90 a 110 mil reais. Não é conta bancária, tá? Na tua tem quanto, mais ou menos, se tu puder dizer Eu nunca disse que eu ganhava 100 mil por mês Não disse Não disse Minha conta bancária atualmente, ela tem uns de 90 a 110 mil reais Não disse ah, Luca, por favor, mano, por favor mesmo. Onde que o Jean falou que ganha 100 mil reais por mês? Eu acho que a gente vai ter que fazer o Enem. É o seguinte. Questão número 2 do Enem 2023. Uhum. Se o youtuber Jean L. tem 100 mil reais na sua conta bancária. E não revelou em quantos meses juntou esse dinheiro. Qual é a estimativa salarial mensal de Jean L.? Opção número 1, um, mil reais. Opção número 2, 100 mil reais. Opção número 3, não temos como saber. O cara pode ter 100 mil reais na conta. cara e ter juntado esses 100 mil reais aí durante 100 meses. É claro que isso é só um exemplo. Mas Enem. Em nenhum momento ele falou que ganha 100 mil reais por mês, eu realmente não entendi. Na verdade, até tu mesmo falou brincando lá que tinha 200 mil reais. Então, se tu tem 200 mil reais na conta, naturalmente tu ganha 200 mil reais por mês. Tem realmente uma diferença muito grande sobre isso. Eu te ofereci uma ideia, uma proposta. E que se você não gostou, era só recusar, só falar. Se propor uma proposta, pra mim, eu recusar. Beleza, ótimo. Mas não foi só isso que aconteceu naquela cama, sabe muito bem. Se fosse uma proposta de emprego, como você disse... Aquele vídeo nem estaria lá. Haluca, meu filho, mano. Para de olhar pro lado. Assim, no metaforando vai saber que tu tá mentindo, hein? Realmente, linguagem corporal é algo interessante, né? Segunda coisa da lista é porque o G.L. pessoal mereceu ser exposto. Ele também falou do peso do Haluka. Isso aí é mais uma questão que, na minha opinião, não faz sentido. Eu vou explicar o um motivo pra vocês. O Haluka tem, sim, problemas em relação ao peso dele. Isso é realmente sério, pessoal. Ninguém tem que brincar com isso. Mas quando o Jean falou em relação ao peso do Haluka, ele tava falando simplesmente sobre academia. Se você já foi na academia alguma vez? Ou já falaram com alguém que tava planejando exercício? exercícios para vocês. A pessoa, com certeza, mano, já perguntou teu peso alguma vez na vida. E sim, Luca, tu falou teu peso pra ele. E não só pro Jean, mas tu também botou no vídeo. O que não faz muito sentido se tu tem problemas, eu acho, né? Não sei. Mas a questão é... O Jean sabia que tu tinha problemas com o teu peso? Se ele sabia, eu acho que realmente ele poderia não ter comentado sobre isso. Mas mesmo uma pessoa sabendo, às vezes ele pode não entender muito bem. Agora, se tu nunca havia contado pro Jean sobre isso, significa que ele não tinha como adivinhar que tu tem esse problema? Se ele perguntou teu peso, cara, não foi na maldade. Ele tava falando sobre academia. Agora, a terceira coisa. Nossa, errou teu pronome. Sim, será que errar o pronome, cara, vale toda essa humilhação? Eu só fui um cara ansioso. Não, ansioso sou eu. Tu só foi babaca mesmo. Eu realmente tenho medo de ninguém escutar meu lado. De pensarem que aquele vídeo de 16 minutos resume tudo que eu sou. Mas o que eu podia fazer é isso. Você tem tanto medo, assim, de escutar o seu lado? Por que que quando seus amigos se doeram por você e vieram me chamar, tentando pesar na minha mente falando que você tava ameaçando de cometer suicídio? Por causa do meu vídeo... Sim, ele meteu essa. Basicamente, ele tava ameaçando de ir e de arrasta pra cima. Porque o gatilho pra isso seria o meu vídeo. Obviamente, eu não engoli isso. Mas, mesmo assim, eu fui bem educado com os amigos dele. E falei pra eles que se ele quisesse resolver isso como adultos... Eu daria palco pra ele no meu canal, pra gente ir uma cal... Pra ele se justificar. Inclusive, se ele se desculpasse comigo nessa cal... Eu estaria disposta a pedir desculpa pra ele também e a gente ficar numa boa, tá ligado? Porque, como ele mesmo disse, ele não tá tendo visibilidade... Nesses lados que ele está mostrando dele? Só que eu daria essa visibilidade para ele se ele quisesse. A questão é que eu falei isso para três amigos dele que vieram atrás de mim. E eu não tive resposta. Ele não queria fazer isso. Por que será? Por que será que ele não queria fazer isso, mano? Olha, por que será? Tu acha que ele ia entrar em cal contigo depois de saber que tu é um manipulador absurdo? Pra gravar um vídeo pro teu canal? Ele teria que realmente ser muito burro pra isso. Qualquer pessoa que confiar, na verdade, em ti é um pouquinho duvidoso, sabe? E o Jean, aparentemente, falou pros amigos, eu não sei se isso é verdade, que ele tava pensando em se matar. E daí o Haluka acha que não é plausível. E que, na verdade, isso aí seria uma chantagem emocional que o Jean tava fazendo. E, meu Deus, mano, aparentemente é isso, né? O Jean não pode sentir nada. O Jean é, literalmente, um robô. O Jean foi. Falou que tava ansioso? Não, ele não pode. Porque o Haluca que tem ansiedade. O Jean é bissexual? Claro que não, pessoal. Até porque o Haluka é LGBT. O Jean não pode ser. O Jean também falou que tava passando por momentos difíceis, assim, com os familiares. Porque o pai dele tá internado e tudo mais. E quando ele tava falando isso, ele não tava tentando diminuir o que ele fez. Ele só tava desabafando claramente. Porque tava meio que tudo assim acontecendo ao mesmo tempo. Então o Haluca falou o seguinte. Seu pai tá doente, sua mãe tá... Seu... Logo, justifica você ter se... Eu não entendo a conexão que tem uma coisa com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. Você não pode ir lá e agredir alguém e falar que você fez isso porque você estava com dor de garganta no momento difícil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que eu tô dando um exemplo exagerado, mas só que vocês entenderam o que eu quis dizer. Tá passando mal aí todas as semanas aí. Tá tendo febre sempre. Meu Deus, cara. Na moral, esse cara precisa aprender a atuar melhor, velho. Eu como uma pessoa que fez teatro por 3 anos Eu sinto uma leve dor física vendo isso, cara Na moral, cara, se você quiser Eu até te passo o contato do meu professor de teatro Porque eu realmente não tô conseguindo comprar essa atuação ridícula E então nesse momento a gente entra, pessoal Em mais um vídeo resposta do Haluka. Porque enquanto eu tava fazendo esse vídeo aqui, pessoal Ele postou mais um E eu tô me sentindo realmente no manicômio Provavelmente nesse momento eu tô atado Pessoal com uma camisa de força num quarto escuro E eu tô imaginando tudo isso Porque, sério, cada vez fica mais sem noção Uma resposta mais calma Também me útil um pronunciamento sobre esse assunto E sinceramente eu tô imaginando Emocionado, olha só. No último vídeo, o Haluka tava de preto. Todo mal encarado, sabe? E do mal. Nesse vídeo, pessoal, ele é um anjinho. Usando uma roupa branca que mais parece infantil. Pra parecer, sabe? O mais inocente possível. Isso é bem padrão, sabe? Quando uma pessoa erra. Eu não tô falando que é errado, mas eu tô falando que é curioso mesmo. Outra coisa que é curiosa é que antes desse vídeo aí ser postado, meio dia o GL postou nas redes sociais, pessoal, dele um vídeo. Falando que sim, ele vai processar o Haluka. Que tá com os dados e que tá começando a fazer o que realmente tem que ser feito. Sinceramente, nos primeiros minutos ali do vídeo do Haluka, pra mim, ele não falou nada demais. Pelo menos não que eu não tenha comentado aqui, e na minha opinião ele só reforçou coisas que não são verdades, como um belo disco de vinil arranhado, mas algumas partes são realmente interessantes, como por exemplo eu separar a vida pessoal da profissional mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, nada mais justo do que eu fazer o mesmo, ainda mais no momento atual onde as pessoas estão pensando que ele tem vários problemas e a minha vida é perfeita bom, todo mundo tem problemas na vida pessoal, tanto que no momento presente da minha vida, a minha mãe tá para fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco, Pera aí mano o que que tem a ver? há ah, literalmente um vídeo atrás, cara, dois dias atrás, o Jean também falou sobre a família dele, que a família dele tava muito mal e que isso estava ocasionando ali estresse pra ele no momento, e o Maluca teve zero empatia, falando praticamente que o Jean tava se vitimizando, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra e tudo mais, e agora ele usa a mesma cartada, entre aspas, da família doente já que ele fala cartada, né tá passando mal aí todas as semanas aí, tá tendo febre sempre meu Deus, cara, na moral, esse cara precisa aprender a atuar melhor, velho eu, como uma pessoa que fez teatro por três anos, eu sinto uma leve dor física vendo isso, cara. Tanto que no momento presente da minha vida, a minha mãe tá pra fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco. E apesar de eu nunca mostrar essas coisas, ou falar muito sobre isso, porque eu não gosto de misturar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, um dos motivos que eu demoro tanto pra postar vídeos no meu... Ah, ca... mas é que eu... você não entende, a vida pessoal dele tá rolando isso, o pai dele tá... Então, eu, tipo, o pai dele tá doente, tira o fato de que ele foi babaca comigo.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 logo justifica você ter se... eu não entendo a conexão que tem uma coisa com a outra ultimamente eu tô bem doente meu pai fez um transplante de rim agora basicamente ele fica tentando pegar pro emocional tanto que no momento presente da minha vida a minha mãe tá pra fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco basicamente ele fica tentando pegar pro emocional pro emocional pro emocional pro emocional, pro emocional então assim cara usar a doença física pra justificar um comportamento babaca que nada tem a ver com a sua doença é no mínimo patético tanto que no momento presente da minha vida a minha mãe tá pra fazer uma cirurgia cirurgia no coração delicada e de risco. É no mínimo patético. Depois o Haluca falou que ele tem anorexia nervosa, que no caso é o transtorno pessoal que queria problemas em relação ao peso que a gente já tinha falado. E ele falou que foi por conta disso aí que ele respondeu de uma forma tão agressiva, por assim dizer, o vídeo do Jean. Porque a anorexia da ansiedade, estresse e tudo mais. E o Haluca também falou que nessa semana mesmo ele foi no médico, que a ambulância foi lá na casa dele pegar ele porque realmente ele tava muito mal. E assim, eu me considero empático, sabe? Eu tento entender o problema dos outros. Eu tenho empatia, cara, com o Jean em relação ao pai dele. Inclusive, o pai dele, mano, gravou um vídeo assim, agradecendo a todo mundo, que o pessoal tava orando por ele e tudo mais, eu também entendo os sofrimentos do Haluka todo mundo que tem ansiedade, pessoal, depressão, tem uma maior empatia, sabe, com outras pessoas que também sofrem, assim, com problemas psicológicos entretanto, é muito irônico e até mesmo hipocrisia, pessoal, Haluka botar isso aí, esperando que as pessoas tenham empatia sendo que quando o Gian falou da família o Haluca reagiu falando sobre teatro ah, que ele precisa de umas aulas de teatro mano, literalmente, é verdade, sabe o pai do cara realmente tá no hospital agradecendo pelas orações, e mesmo Assim, o cara acha que isso não vai afetar o Jean Pô mano, se teu pai tá no hospital, tu não vai Ficar um pouco estressado pelo menos? Pra mim, sei lá, é o mínimo, tá ligado? E sim, a mesma coisa com o Haluka, entretanto Há quem diga que o Haluka mentiu sobre Sempre ir no hospital, e também que supostamente Ele não foi essa semana, porque dá uma olhada Nisso aqui, o Haluka botou essa foto, né? Mas nesse vídeo aqui que mostra os stories Do Haluka, sim, essa foto aí é de oito meses Atrás, claro que isso não comprova que ele Não vai sempre, mas será que esse áudio que o Haluka Botou é dessa semana? Ou ele tá tentando Entre aspas, ser vitimizar? Acontece que isso que eu tô falando, pessoal, é o que acontece Quando uma pessoa mente muito e manipula Muito, tu não consegue sabe, mais acreditar Nessa pessoa, tudo que ela fala, mano, infelizmente Vira uma grande interrogação Sim, finalmente, pessoal, o Haluka privou o vídeo que fez Sobre o Jean, o primeiro, mas ele só Fez isso depois de ser ameaçado de processo E depois de fazer dois vídeos de respostas Poderia ser muito mais fácil, sabe Sim, o Jean vai processar o Haluka E ainda vai acontecer muita, muita coisa Vai sair, eu não tenho dúvidas Segundo a psicologia, todo o excesso Significa o oposto, ou seja ou seja, se ele precisa ficar falando o tempo todo quanto ele é incrível, quanto ele é fabuloso, uau! Significa que, na real, ele tá gritando isso pra ele mesmo, porque na verdade ele não acredita. Então ele tá tentando se convencer disso. É como eu já diria o sábio, né, mano? Corrige a si mesmo antes de expor as suas inseguranças. Porque se alguém tiver o mínimo de conhecimento de psicologia, vai ficar feio. Isso aqui, Haluka, eu sinto que tu falou pra ti mesmo. Tu fica fazendo esses vídeos manipulando todo mundo e fazendo todo mundo se apaixonar por ti, pra depois postar e ainda humilhar as pessoas na internet. Mas qual será que é o motivo disso? Da onde que vem isso? Será que tem uma carência que precisa ser suprida, mas não se sabe como? Se o Jean errou, eu não tenho dúvidas. O cara pode ter tentado comprar o Haluka, pode ter falado do peso Ou ter errado milhões de vezes o pronome Mas eu já dei minha opinião sobre isso Mas se vocês querem saber a minha opinião Esse conteúdo aí gente de psicopata Eu sou absurdamente contra E eu acho que isso aí não deveria estar no YouTube pra qualquer pessoa que já foi em cálculo louca Ou é próximo dessa pessoa Tomem cuidado porque vocês podem ser os próximos É só realmente observar o padrão Eu não sei, sabe o que falar de forma de crítica construtiva Eu sempre tento trazer algo benéfico para os dois lados Mas isso aqui Mano, isso aqui me deixou muito triste mesmo Eu nunca tinha visto, sinceramente, tanta maldade em um lugar só Sei lá, com o tempo as pessoas mostram o seu rosto realmente né Nem todas as máscaras ficam pra sempre Até a próxima hein? tchau